Oi gente, eu sou a Ana Savoy e eu vim agora apresentar para vocês o AS Home que é o restaurador dérmico da linha AS Cosmetics você precisa ter na sua empresa esse produto para revender ou até mesmo incluir no preço e dar para sua cliente é um produto próprio para restauração dérmica pós-micropigmentação então aqui nós temos ativos que não vão brigar com a química que a gente tem nas tintas e isso vai facilitar uma cicatrização mais segura sem possibilidades de alergia então gente como é que é assim cada profissional costuma orientar de uma forma pega a pomada e passa é, passa direto na sobrancelha eu não gosto eu quero que a hidratação do meu procedimento seja eficaz mas eu quero ter também a possibilidade de deixar esta pele respirar. Então eu peço para que elas passem aqui sobre a mão. E essa oleosidade aqui é que ela vai pegar e trazer para as sobrancelhas. Passa na outra, passa no lábio, passa nos olhos, passa na areola. E aí sentiu que está ressecado? Vai lá e passa de novo. A cicatrização é muito rápida, um procedimento sem cascas é tudo de bom. É mais do que o profissional precisa, porque eu sei que se não formar cascas grossas, eu tenho uma fixação maior de pigmento na pele. A S Home, o produto feito para cuidar do seu procedimento.